Para nossa reflexão diária, Lucas capítulo 8, versículos 44 e 45. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Posso te fazer uma pergunta? O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir de seus sonhos? Quando olhamos para a Bíblia, vamos conhecer vários personagens que tinham tudo para desistir dos seus sonhos e projetos mas o que vemos é que seus nomes estão relatados no livro da vida porque não desistiram, não se deixaram ser destruídos. Em Lucas capítulo 8, vemos a passagem de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e havia já por 12 anos. Diz a Bíblia que essa mulher gastara tudo aquilo que ela tinha com os médicos atrás dessa cura quando ela avistou Jesus mesmo Jesus sendo cercado por uma multidão a palavra de Deus diz que essa mulher toca na orla das vestes de Jesus e logo se estancou o fluxo do seu sangue ao ponto que chamou a atenção de Jesus quando ele diz e pergunta quem foi que havia lhe tocado Pedro e os que estavam com ele falaram ao Jesus que era difícil, quase impossível identificar qual era a pessoa. Mas essa mulher, vendo que não podia se ocultar, se aproximou-se tremendo e prostrando-se a Jesus, declarou-lhe diante de todos e diante do povo porque havia sido curada. E Jesus, olhando para essa mulher, disse, Tenha de bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Meu convite para você, toque nas vestes do Senhor Jesus e com certeza você já será curado. Vença aquilo que está lhe oprimindo. Quem sabe são pessoas, quem sabe são coisas que estão se levantando contra você. Mas deixa eu te falar algo precioso. Jesus venceu na cruz, para que eu e você possamos vencer. Não desista, nunca desista, jamais desista, pois Jesus te ama. Mesmo que se levante várias coisas, várias pessoas no teu caminho, assim como essa mulher venceu, você também pode vencer e o Senhor fará grandes coisas em sua vida. Você crê? Vamos orar? Amado Deus, Poderoso Pai, nós cremos. Nós cremos, Pai, assim como essa mulher que venceu a multidão, Venceu, o oh Pai, os desafios e conseguiu tocar no Senhor e por consequência disso, Pai, a sua vida foi restaurada. Assim nós cremos também, Pai, que nós precisamos nos levantar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das opressões, mas nos levantamos, Senhor, para poder vencer assim como o Senhor venceu na cruz. Que a cada um, nesse dia, que me ouve através dessa mensagem, possa tomar posse, ó Deus, da tua palavra e nunca desistir, jamais desistir dos seus sonhos e dos seus projetos. E com certeza o Senhor fará grandes coisas, porque essa é a sua vontade para as nossas vidas. Assim te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudi Deus te abençoe. Em nome do Senhor.